E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 3 trilogy, certo? A remasterização aí está gerando muita polêmica Seguinte, tem até gente comparando aí, que eu vi no Facebook O remake do Mafia 1 com esse remaster Lembrando que remake é uma coisa, remaster é outra coisa mas eu sou fanboy da Rockstar E sei que ela Vem é... Mano Cena Rockstar né velho tipo, Nem aí, nem aí pra nada Tá ligado? Eu queria GTA 6, esses remasters aí Não sei mano Daqui a pouco os caras remasterizam o 4 Remasterizam o Bully, remasterizam o é... Como é que é o nome do... O Red Dead 1 e o GTA 6, meu amigo, vai pra 2030. Aí a gente morre, né, velho? Eu, um eu queria um GTA novo. Eu comprei por conta... para produzir conteúdo. E porque eu queria jogar também o GTA 3. Platinar, né? O GTA 3, o GTA Vice City. E, novamente, o GTA Sandras. que eu já tenho a platina do GTA Sandras. Aquela versão do, do PS4. Certo? Mas eu queria... Jogar esse jogo aqui, cara. Minha memória sobre ele é muito curta. Não lembro quase nada desse jogo. Eu lembro que eu joguei também. Nossa, faz muito tempo que eu joguei. E, cara, sinceramente, eu nem sei se eu zerei esse jogo, mano. Seguinte, hoje nós vamos. Seguir é... a polícia do GTA 3 e vamos ver o que acontece. Polícia no GTA é bem engraçado você seguir elas. elas... Às vezes acontecem algumas coisas bem legais, engraçadas. <risos> eu já gravei vídeo no GTA 5, assim, os caras falam, eu oh, já vi policial pegando carro de pedestre pra ir atrás dos outros. Eu, sinceramente, não achei nenhum policial aqui ainda pra poder seguir ele. Mas os mapas são bem... é bem pequenininho. falando para você, eu não lembro quase nada desse jogo. Eu lembro que eu pegava o Banshee ficava rampando que nem um idiota, velho. Né? Na época que eu joguei ele... Ah, cara, esse jogo é do Playstation 2 Acho que é o primeiro GTA do Playstation 2 O mapa é bem curtinho, né? 3 provavelmente que não dá pra che vir aqui Porque eu, sinceramente, ainda não joguei ele Eu joguei mais o San Andreas é, nessa versão E, cara, tá tendo umas quedas de frame aqui, velho Eu não sei se... Tá bem, bem zoado mesmo, cara Um pouquinho que eu joguei, fiz a primeira missão Peguei o primeiro troféu e tá tendo umas quedinhas de frame aqui. Eu vou circular aqui na rua e achar um carro de polícia. E a gente segue ele pra ver se se vai acontecer alguma coisa, né? Se vai ter cenas engraçadas ou o que... Olha lá, tá vendo as quedinhas de frame? Quando você vira, tem umas quedinhas de frame, mano. Ó, oh, por enquanto nada. Qualquer coisa eu... Eu acho que esse aqui não tem celular, né, mano? Não, não tem. Ali, galera, achamos um carro de polícia. É. Só deu uma rodadinha ali e a gente achou. Então vamos seguir aqui, né? Lembrando que pode acontecer coisas engraçadas ou não, o policial ficar só rodando. Caraca, tá tendo uma briga ali, velho. eles respeitam tudo, sinal. Eu percebi que no GTA Sandra eles não respeitam muito não, mano. Ó, tem outro carro de polícia ali. os caras com o negócio na mão ali, será que são policiais? São... É, são policiais, são guardas, sei lá, parece que um porrete na mão, não sei se é. O mapa é muito curtinho, né, velho? Mas é um mapa de Liberty City, né, que faz referência a New York. Na vida real, né? Assim como Los Santos, Los Angeles, San São San Francisco e. É... As Aventuras de Las Vegas. Ó, eles param certinho aqui, ó, no... nas faixas de pedestre. Na... Faixa de pedestre, não, nas. Nos sinais, ó. Espírito do Luz Vermelha GTA aqui deve ser bem rapidinho De terminar ele, né Por, por conta de De ser Curto, né, de ser pequenininho Até pelo mapa, você ver Mas eu não sei Como é que tá, como é que é a platina desse podem comentar aí, se você já platinou Aquela versão lá do Playstation 3 É a mesma coisa Porque o GTA, Sanders Não é a mesma coisa dos outros, né, mano? Você agora tem que fazer o 100%, coisa que não... Você não precisa... Ai, bate, Bati. <risos> da mesa aqui. O GTA San Andreas, agora você tem que fazer o 100%, né? E... E tem perdível também, tá? acho que são três troféus perdíveis. Ih, rapaz, tem as, tem as primas aí também. A gente pode tentar ver como é que funciona, né, mano? As primas aí, ó, do... Do San, Do GTA 3, velho. Então você tem que fazer o 100% Lá E eu acredito que vai ter que fazer as inchações As conchas né? Eu vi lá que você vai ter que upar todas as armas Coisas que na versão Primeiro remaster deles né? Que não é o primeiro Daí, aí é a edição definitiva Acho que não vai ter mais E Você não precisava pegar nessas né? paradas, era mais tranquilinho Né já o GTA Vice City tem um... Olha lá, ó. Caraca, o cara bateu na polícia, velho. Nossa, olha as peças. Da... A polícia não fez nada, né? As peças do... Ficou tudo no chão ali, mano. E o GTA Vice City... Eu não sei. Eu sei que a versão... A primeira versão lá, que ele... Do remasterizada. Tem... Um troféu chamado Canole lá. Que é bem chataço, velho. De fazer. Eu não sei se essa nova versão também tem. Mas eu vou lutar aí, galera, pra platinar os três GTA San aí vai faltar o quatro pra mim. E só. Quatro eu não platinei. Platinei o San Andreas, o GTA V. Rapaz eu não sei o porquê velho mas aqui na TV o jogo fica bonitão mano mas aqui na hora que tá gravando fica escuro velho não sei o porquê velho eu acho que para isso eu teria que mexer um pouco aqui no BS para melhorar mas aqui no, no no na TV tá tá bonito tá claro mas essa hora que eu tô gravando fica esse escuridão aí, não sei porquê. Eu vou tentar mexer no, no Vegas na hora que eu for editar. Mas tá aí, então. Tamo... Aqui na polícia, ó, freando, freando, freando. Trocou de faixa, acendeu a luz. Vai passar direto, por enquanto, nada, nenhuma ocorrência. E para E rapaz, dá sim mas eu vou ver, hein, como é que é Nossa, o que eu tô fazendo? todo, tô, tô, tô assim, ó Ah, nenhuma ocorrência, velho Tô só rodando aqui E olha só, de todos Eu abri o jogo, fiz a primeira missão não tava achando é, carros de polícia. Achei isso daí, mas ó, tipo, você não vê mais nenhum na rua. Mais nenhum. Ó, o vermelho vai virar, né? Ver quem, quem tá ali dentro. Caraca, olha o pau quebrando ali. Então <risos> nem aí, né? Aí ah, você bate neles, ó. Na... Não acontece nada. Acho que no GTA V você batendo na polícia eles já vão atrás de você. Olha ah lá, não faz nada, velho. Olha ah lá, achei outro carro, ó. Segundo. Segundo carro. ver pra onde eles estão indo aqui. O mapa é muito pequeno, cara. Ó, oh, ó. Oh. Ih, rapaz, será que vai dar treta? O cara tá, ó, conversível ali Bem na... O policial tá, ó, buzinando que nem louco pra passar Será que eles vão se irritar? Será que essa é a polícia mais tranquilinha do GTA, dos, de todos os GTAs? Ali, ó, buzinando que nem louco pra poder passar O cara não deixa não, mano, ó Olha lá. <risos> Ai meu Deus. Ó o outro carro da polícia aqui, velho. Vai lá, prende esse maluco aí, esse é legal pra caramba. Vou empurrar. Nossa, os caras são bem tranquilos, hein, velho. Ó, ó, ó. É só chover. Olha lá, o cara agora liberou pra ele passar. E nada, mano, nada. Caraca, os caras são muito tranquilos, olha isso. Ah, saiu, saiu. Ah, agora ficou com... Opa, aí, policial. Aí, aí, agora eles vão... Depois de bater muito nos caras, mano. Aparentemente eu não vi nenhum. Nenhuma ocorrência. Desligou a sirene, desligou a sirene. Tentar me esconder aqui. Vamos ver. Nossa. Nossa. É bem tranquilinha a polícia, hein, velho? Jesus. Olha lá. Meu Deus, o carro tá, tá mano. Tá patinando. É, bater na traseira deles não dá nada, tá ligado? O problema é você bater na. na lateral. A lateral dá problema. É bem tranquilinha, galera. É você preso. Perdeu o playboy. Bom, é isso, galera. Bom, é seguinte. Eu vou jogar mais o um jogo. Você será preso se tiver o um nível de procurado. Depois. Perdeu o playboy. E você ficará com a parte do seu dinheiro com propina. Qualquer missões ativas... Ah lá. Nível de procurado apresentar... Seu nível procurado agora é um. Ah, eu tô com o nível. Ah, estão explicando ali as estrelas, ó. É. Você tá, mas bem rápido, não dá nem para ler, né? <risos> mas é isso, bem tranquilinha, bem simples, só ficar rodando mesmo. Eu acho que é do GTA quase também assim, mano. É. é às vezes você jogando, jogando, jogando, você pode presenciar eles indo atrás de alguém e tal mas aqui nada beleza bom mas é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou clica no gostei compartilha inscreve no canal segue no instagram nós estamos junto. valeu fui